Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano Hoje eu vou ensinar vocês aqui a como tá fazendo essa farm de cana aqui, 100% automática aqui, beleza? Então, já queria estar tá contando aí com o apoio de vocês aí no dedo no like, beleza? Deixa o dedão aí no like, beleza? Eu não tô brincando, esses vídeos dão muito trabalho Bom, já vou logo avisando, mano, que essa farm aqui, os itens que você precisa, são itens bem fáceis de conseguir. Na verdade, bem não, e sim, muito fáceis. Eu acabei pegando aqui sem querer, pera, deixa eu tirar aqui. Vou tirar aqui. Sai de mim. Ah, é, deixa aí, deixa aí. Bom, como vocês podem ver aqui, mano, só aqui encostando, já consegui um pé. Então é muito, você vai conseguir. Então é isso aí, mano. Se inscreve no canal e roda a vinheta e bora pra farm. Bom galera, primeiramente vai fazer essa farm Você vai precisar aqui mano de um Os itens que você vai precisar pra que estão todos aqui Pô, vai estar esquecendo de alguma coisa Porém, a gente vai estar tá fazendo aqui Começou a chover bem quando é fazer Vou Tirar aqui mano Beleza galera, você fazer essa farm Você vai precisar... Oxi Por que tem mobs ali? Enfim, você vai quebrar um buraco Vai colocar areia, do lado você vai colocar uma escada com água aí você vai estar colocando aqui um ejetor aqui virado assim para cá, ó. bem assim. aí beleza, você coloca um bloco em cima aqui, ó, aqui ó, assim, vai colocar aqui, beleza. após isso, mano, a gente vem aqui, coloca três blocos para cá, ó, e do outro lado só dois assim. ok. após isso, você coloca aqui uma cana aqui e aqui praticamente o primeiro sistema já está feito. você coloca agora o um funil aqui virado desse lado pega aqui ó pau. a gente vai estar tá colocando aqui mano aí pega um funil assim vem aqui no shift e coloca virado pra cá beleza peraí deixa eu colocar aqui certo aqui beleza aí aqui desse lado ó, a gente pode colocar aqui um bloco aqui ó pra ficar bom só pra decorar mesmo Aí aqui atrás, mano, já vamos pro sistema minha de resto. Eu falei que esse vídeo ia ser rápido Justamente porque eu não gosto Eu sei que vocês também não odeiam Aqueles vídeos que os caras demoram um anos pra começar Então, bom Você vem aqui pega um, um repetidor Coloca aqui Na verdade Não, tô confundindo Você coloca aqui primeiro uma tocha aqui para ele ligar E você viu que só ligou um Você coloca um bloco aqui em cima para ligar Coloca aqui um repetidor Quebra aqui, ó uns três ou isso aqui mano embaixo da tocha aqui ó na direção da tocha você coloca aqui um repetido um, uma redstone mano tô confundindo o no nome dos bagulho mas é normal você coloca aqui uma tocha aqui mano aí em cima da tocha mirando na tocha você coloca aqui um bloco aí você viu que começou a ficar malucão aqui o bichinho tá ligado aí após isso você vê que faz de não ficar assim ligando fazer o ligue de liga você coloca uma redstone aqui ela vai ficar piscando Coloca aqui um bagulho com tocha Aí ela vai parar Mas para fazer realmente Você vou um com o parador aqui virado E praticamente esse é o sistema aí agora mano a gente pega aqui ó Tocha Aqui não tocha não, vidro E aqui uns baús aqui A gente pega e coloca aqui os vidros assim Pera aí Aqui ó Beleza Aí aqui no meio do funil a gente não coloca vidro padrão, coloca colocar o vidro do painel Aqui a gente coloca aqui, ó. Aqui e as lajes a gente coloca aqui em cima para não ficar vazando as. Ah, para não crescer demais. Que diga as canas, porque aí isso aqui vai quebrar as, as canas para cair. Aí você deve estar se perguntando como que essa farm vai funcionar, Dudu. Bom, ela funciona assim: você coloca um barril aqui, né? Um trem para ficar quase a gente pega, mano, e coloca aqui Deixa eu, Deixa eu guardar esses aqui Porque meu inventário vai ficar liberado Bom, depois de você pega muita farinha de osso Se você não tá no survival e não tem farinha de osso Eu recomendo você clicar no card aí e ver esse vídeo aí, mano Que eu fiz aí há um mês atrás Que é uma mob trap muito eficiente Você sempre vai colocar aqui, ó Não para o baú, não Eu errei, peraí não é baú, não, deixa eu tirar aqui. Cadê os baús? Não entendi. Foi nada. Enfim, você vai colocar aqui as, as Boni Mil, aqui, mano. Aí elas, elas só funcionam essa farm com Boni Mil. Aí você fala, ah, mas quando os Boni Mil acabar vai ficar travando meu jogo. Não, galera. Essa farm, quando acaba os Boni Mil, ela começa a. ela para. Aí vocês podem ver aqui que em menos de um minuto eu já consegui três pack Que é porque caiu no meu inventário Na verdade isso aqui não conta não porque eu peguei no que era aqui. Mas mesmo assim galera, a farm é muito eficiente Se você deixar no mundo aí, você pode estar tá fazendo uma decoração Fazer uma decoração rapidinha aqui só para ficar bonito. Mas galera, fiz uma decoração meia besta aqui é Só para tipo, dizer que eu fiz Finge que é uma decoração da hora Vai, finge, finge, finge Finge que é Bom galera, esse tempo que eu fiquei decorando aqui entre aspas, né eu consegui muita. Eu acho que eu consegui muita Bone Mil. Mano, olha, Bone Mil não. Cana, mas Se liga o tanto de cana que eu consegui. Só com aquele tanto de Bone meal. Imagina se eu enchesse o barril, o barril inteiro. E um detalhe, ainda fica caído ali algumas, ó. Ou seja, se eu quebrar aqui, por exemplo, só um exemplo. Se eu quebrar. Ah, não pegou tudo. Fala da. Se eu entrar aqui, mano. E pegar, velho. Imagina o tanto que eu ia ter. Ou seja, essa farm é muito eficiente e é muito boa para fazer um survival. Aí, beleza, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa o like e se inscreva. Entra no meu servidor do Discord, mano. Que lá eu sempre tô um lá falando com vocês. Aí então é isso. Tamo junto e falou.